A gente entrar nas dicas. Você tem alguma coisa pra mostrar pra gente? Eu tenho. Eu tenho o quê? Sabe o que é isso aqui? Sabe o que é isso? É o um Limpatipos. Eu comprei. Comprei o que também? Comprei guache branca. Nossa, que legal, Guilherme. Você vai voltar a desenhar no papel? Eu espero que sim. Pelo menos um dia da semana aí a gente tem que sentar e desenhar no papel de novo. Você comprou nankinho? Comprei nankinho novo. O que é isso? São aqueles lápis azuis, caramba. que caro. 50 reais essa merda. Eu espero que valha a pena. Eu sempre quis um lápis azul. Também tem refil bimboladores pra nossa caneta bimboladora, certo? Então quando a gente voltar pro papel, a gente vai voltar com muita alegria. Com muita, muita excitação Gente, eu vou lá no, no Discord agora Ver as últimas artes enviadas E vamos escolher uma delas a gente fazer a nossa primeira dica Eu acho que eu vou fazer uma dica mais rápida Mas que seja mais focada Talvez a gente consiga até transformar em vídeo Vamos ver, pode ser que funcione o Isaías fez um Samurai Furry, nossa senhora, oh. coisa mais deplorável, não é, gente? Esse pessoal que desenha Furry, ai, ai, ai, vai entender, né? Então tá aqui o Furry de costa com o cabelo preso ali, desenhar a gente de costa é um desafio muito interessante, porque no geral, a gente desenha pessoas de costa com uma frequência que chama zero, então é, isso aí é, um, é uma coisa interessante. É, vamos beber uma água aqui, que eu tô com sede, tô falando que nem um animal? Vamos lá, o que que a gente pode comentar aqui sobre essa arte do Isaías Strong? Tem um ponto que é muito importante no desenho de personagem que a gente sempre se ferra, que é o quê? O pé do boneco. Como é que a gente faz o pé do boneco estar no chão? Isso é sempre uma coisa que a gente fica em dúvida, e no geral essa dúvida vem de um probleminha, que é o quê? Perspectiva, Guilherme, não fala perspectiva Que eu já começo a tremer na base Você já fez um vídeo disso no YouTube, que era um trecho de live Esse daqui provavelmente é outro sobre o mesmo assunto Guilherme, o que, que você... por favor, não Eu vou pegar pra vocês, gente, um exemplo Que é uma dica que eu dei ontem de madrugada Pro senhor Espeto O senhor Espeto falou assim, Guilherme, estou fazendo esse dragão Que também é meio furry, mas isso aí você vê com ele E ele falou assim, tentei botar perspectiva Mas não sei se funcionou E aí eu falei, Vamo, vamos fazer uma proposta de exercício Então, ó, pra gente que tá falando aí Que perspectiva é um bagulho complexo demais não é, ele é simples O que não quer dizer que é fácil Mas é simples O fundamento não é complexo O fundamento é simples A execução que, é, que não é fácil O que ele mandou aqui pra mim E as sugestões que eu dei pra ele treinar Eu vou colar aqui na tela Olha isso daqui Esse aqui é o, é o desenho que o senhor Espeto tinha aqui pra mim E aí ele tentou produzir uma relação de de perspectiva com, com os elementos do, do corpo dele, né, fazendo aqui essas, essas linhas. Então a minha ideia foi assim, ó, faz um grid completo, que tem céu e chão, e faz esse mesmo personagem nesse mesmo ângulo, mas varia a altura dessa câmera. A gente comentou naquele último vídeo é, que a altura de câmera era um negócio importante que definia. Repara aqui onde que essa linha do horizonte tá nesse personagem, tá onde? Na cuca dele, ó, no meio da cara dele E a gente tem dois pontos de fuga, um pra cá e um pra lá, né Aqui a gente pegou essa linha do horizonte E jogou ela ainda mais pra baixo Vocês estão vendo? E esse último A gente jogou ainda mais pra baixo E a linha do horizonte tá agora aqui no calcanhar do cara Repara que esse cubo Gigante aqui Ele não tem nenhuma relação muito importante a proporção do personagem muda bastante entre as imagens né? Isso aí é coisas que a gente tem que arrumar mas o que importa é que os elementos do personagem que estejam alinhados com, esse, com essa perspectiva, eles têm que estar tá seguindo esse mesmo funil que está puxando desse ponto de fuga aqui na esquerda. Ele tem que estar tá seguindo isso. Então o que, que eu vou fazer? Eu vou só redesenhar o um personagem aqui do Isaías pensando nessas coisas, ok? O que, que eu vou definir então primeiro? A altura da minha câmera. Onde que está a linha do horizonte, onde está o nível do olhar Porque isso daqui vai ajudar pra caramba Então, o que, que a gente vai fazer? Vamos fazer uma linha reta de fora a fora aqui Eu vou definir agora que essa altura dessa câmera aqui vai estar mais ou menos na cintura do bicho, certo? E vamos fazer o quê? Eu vou desenhar uma linha aqui Vamos escolher uma cor, eu gosto de usar vermelho e azul porque fica mais didático e mais fácil Então vamos fazer uma linha vermelha E o que, que a gente vai fazer? A gente vai inclinar ela um pouquinho e a gente vai usar o transform E a gente vai clicar aqui na esquerda, ó, no cantinho da esquerda Então eu quero que o meu ponto de fuga seja aqui Eu vou ter dois pontos de fuga nessa imagem Eu vou colocar o primeiro pra cá Vou duplicar essa imagem, mudar, apertar de novo naquele cantinho E agora eu vou duplicando isso daqui e fazendo esses negócios Eu sei que tem um atalho que duplica e, e, e continua essa mesma progressão de, de modificação Eu só não sei qual que é porque eu não lembro mais, certo? Acho que é control alt shift t. É algo mais assim. Vamos ver se funciona. Eu vou pegar aqui o control t, botar naquele cantinho, girar um pouquinho pra baixo, dar um enter. Eu vou apertar control alt shift t. T t t t t t. T t t t t t. Control alt shift t. Olha que coisa maravilhosa. Ele vai meu Deus do céu, cara. Isso aqui é muita alegria, isso aqui é muita alegria. Vamos dar um Ctrl N nisso aqui tudo, juntar tudo isso daqui numa, numa única camada cheia de linhazinhas. E assim, esse é um dos jeitos da gente produzir um grid de perspectiva, certo? Vamos duplicar isso daqui pra cima, flipando horizontalmente. Mas eu vou, eu vou tacar o eixo no mesmo lugar e flipar vertical. Eu vou descer ele um pouquinho. Eu vou mesclar essas duas, duplicar de novo, e agora a gente vai flipar ele horizontalmente. E a gente vai botar uma nova cor nisso daqui com gradiente overlay aqui, vamos botar azul. E agora vamos diminuir a opacidade desse negócio. Certo? É, o, essa separação aqui, né? O, o ideal seria que ele fosse fica, que ele ficasse cada vez mais fino Quando tá se aproximando daqui Mas ele acabou ficando um pouco mais grosso Mas não tem problema, porque a gente não tá fazendo esse grid proporcional Ele é um grid só é, visual, certo? Ele não tem nenhuma relação de proporção e tamanho aqui ainda Então a gente tem linha do horizonte E a gente tem esses grids aqui Guilherme, muito rápido, lixo Vai estar tá no YouTube, você vai poder pausar e ver tudo que eu tô fazendo tintim por tin-tin, tá bom? <risos> eu vou desenhar. Eu, eu tô considerando que esse aqui é o meio das costas dele, né? Aqui. Aqui nas costas. Então, pra mim, ele tá numa, numa coisa meio três quartos, né? Ele tá meio viradinho. Três quartos, por quê? Né? Porque nas costas dele aqui, ó. Se a gente for dividir, tem um, dois, três. E o quarto tá aqui. Pra dizer, ele tá virado tanto. Que o corpinho dele tem só, né? Metade do corpo tem, é, representa 3 quartos da outra parte. É isso que 3 quartos significa, né? Você sabia, né? Ninguém sabe disso. Quando eu falo, o pessoal fica... <risos> Nossa! Vamos pegar aqui vamos montar um caixote. Vamos montar um caixote, porque o um caixote é muito importante, o caixote faz toda a diferença Eu vou, vou definir a altura dessa caixa e a base dessa caixa Eu ainda não sei se é exatamente isso que eu quero Porque aqui a câmera vai estar tá muito baixa Muito alta, quer dizer, né A cabeça do, do bichinho vai estar tá lá em cima Então eu quero que o chão esteja mais para baixo Eu quero que a nossa câmera esteja mais alta, eu acho Então eu vou, eu vou botar isso aqui Guilherme, por que, que você está fazendo uma aresta? Por que, que você está começando a caixa com isso? Porque do, quando você tem um, um objeto alinhado com dois ângulos de perspectiva, você, a parte mais próxima da sua cara é a aresta, né? não é a face. Você vai ter duas faces indo embora e uma aresta bem no meio da sua testa. Né? Então aqui, a gente seguindo essa, essa regra né, que a gente está vendo aqui dessa linha vermelha, a gente poderia puxar essa caixa para cá, descer ela aqui no chão e olha só, se a gente fez aqui batendo pelo menos em alguma linha, já fica bem mais fácil de seguir. Vamos fazer ele daqui pra cá também, né? Tem um jeito, pessoal, que é o jeito certo de se fazer um, um quadrado perfeito. Um quadrado igual. Eu não tô me preocupando com isso nesse momento. Eu não tô querendo fazer um quadrado incólume e, e absolutamente perfeito. Eu tô querendo fazer alguma coisa que pareça... <risos> pareça dar um suporte pra gente, certo? Guilherme, como é que a é... gente vai começar a alinhar esse boneco aqui nesse cenário? Eu iria começar com formas muito simples, com formas muito simplificadas. Qual que é uma relação que a gente normalmente tem mantido em personagens? É a relação de um ombro com o outro, né? Esse espaço com esse espaço daqui. Então, eu acho que eu vou fazer uma, uma bola aqui, mais ou menos, né? Imaginando que o topo dessa, dessa esfera aqui estaria batendo nesse, no topo desse plano ali de cima. E o que, que eu vou fazer? Eu vou tentar encaixar o ombro desse personagem ó nessa linha vermelha que a gente tá tendo aqui, certo? O que, que eu vou fazer agora? Eu vou tentar puxar as costas dele, mais ou menos que pegando aqui uma, uma certa curvatura. Mas aqui eu já tô pensando, né, como que as outras partezinhas deles vão encaixar. Então, eu tô fazendo aqui um formato meio simplório, né, pra representar o... Um corpo, mas eu acho que funciona E agora essas pernoca dele aqui O que a gente pode pensar é como que Essas pernoca encaixa no chão né? Onde que o pezinho dele estaria dentro desse chão? né? Que espaço aqui ele estaria observando? E como que isso estaria seguindo Essas mesmas relações aqui, certo? Isso é mais ou menos o que a gente tá pensando aqui Eu quero fazer isso aqui mais ou menos desse jeito, assim Vou fazer uma perna mais, mais puxadinha aqui pra cá Nossa, desenhar um boneco de costas é muito difícil, eu tô sofrendo, tô penando bastante Mas eu vou fazer a bunda dele, ó Eu vou querer que a bunda dele esteja com esse ângulo daqui, né Eu vou fazer eu vou fazer a perna dele mais assim, ó Afinal, ele é um, um furizito Então aqui eu vou fazer um negócio mais ou menos assim Lembra, que tipo de relação você tá pensando aqui? Eu tô pensando, ó, nos calcanhar desse bicho aqui. Como que o calcanhar desse bicho tem que estar tá alinhado com esse? Como que a ponta do pé dele tem que estar tá alinhada pra cá? É mais ou menos isso que eu tô querendo refletir aqui nesse momento. Vamos fazer o bracinho dele aqui, ó. E eu quero fazer o bracinho dele aqui pra cá, assim. Mas o que que é isso? Mordor Morgoth. Muito obrigado, Mordor Morgoth, aí, pela sua inscrição. Me ajuda muito a chegar. Mas ele tá com 218 já. Meu Deus do céu, gente. Muita gente se inscreveu hoje. Valeu mesmo. É... <risos> e o LS. Ela é essa live. Muito obrigado pelo sub, cara. Ó, eu fiz aqui esse bracinho e fiz uma bolinha pra cá. Se essa bolinha continuasse andando nessa mesma linha, né? Ela teria que ocupar mais ou menos esse espaço aqui. E esse, esse cotovelo teria que seguir essa mesma proporção pra gente estar tá com algo mais ou menos no mesmo lugar pra cá. Certo? É isso, é isso que eu quero que vocês reflitam quando eu tô falando em alinhamento em perspectiva, é como que o, os elementos desse personagem vão estar tá dispostos né? seguindo essa estrutura também seguindo esse mesmo esquema é mais ou menos isso que, que eu que às vezes falta pra gente pensar quando tá fazendo um personagem, por que que esse pé tá alinhado aqui, por que que essa parte tá com essa, por que que esse ombro tá com aquele por que que essas relações estão acontecendo desse jeito, é isso que eu é, é, o mais importante que eu quero que você reflita sobre isso, é isso é sobre como os ângulos das relações entre as partes do corpo estão mudando de acordo com a relação que essa câmera tem com esse ambiente. Certo? Então o que, que eu quero fazer aqui? Ó? Eu quero fazer essa, essa mãozinha dele que segura uma espada, mas eu acho que eu vou fazer ela mais ou menos assim fazer algo aqui assim, e a gente pode, ó, pingar ela aqui no chão e subir pra cá. Quando você tem um grid, a impressão é que tudo é tão mais 3D, porque você sabe, essa faca tá um pouquinho na frente do pé dele, e, a gente, e eu gosto dessa, dessa visão mais ou menos analítica que a gente começa a desenvolver, só da gente pensar em quebrar as coisas nas metades delas, né? Vamos fazer aqui uma orelha pra ele, e se, se eu fosse fazer outra orelha, eu teria que seguir esse mesmo ritmo aqui, ó, e encaixar ela ali, certo? Tudo tem propósito, tudo tem um motivo pra estar de onde está, dentro do desenho com perspectiva, né? Vamos fazer aqui um rabinho pra ele, talvez até cobriria ali, né? Um pelinho aqui pras costas dele. É, eu acho que a gente consegue até dar uma curvada nele um pouco mais pra frente, ó. E a gente ter... Aí é que começa, né? Como é que você faz pra ter o gestual junto com isso? É outro ponto, cara. É outro... outro... outro dilema. <risos> Gente, eu fiz a, a, o negócio da espada em cima da mão, né? Isso aqui é um erro crasso O ponto é, mu é muito desse Como é que você faz pra depois ir adicionando todos esses conhecimentos juntos Você nunca vai começar com todas as peças do quebra-cabeça Você sempre vai começar por um deles Guilherme, se eu estudar a perspectiva Como é que eu vou fazer a anatomia perfeita? Agora que eu aprendi perspectiva Se eu ainda não estudei anatomia Você não vai! <risos> Você vai ter que estudar ponto a ponto, e sempre vai ter algo faltando. Até que você tenha estudado pela primeira vez todos esses assuntos, e aí depois sabe o que você vai fazer? Nunca mais ver isso porque você já aprendeu. Não, você vai ver de novo, ver de novo, de novo, e aí cada vez mais você vai melhorando um pouquinho de cada uma dessas coisas. Essa visão de que o estudo de desenho é cíclico, é algo que eu adorei de ver com o Mike Azevedo pela primeira vez que eu ouvi falar disso. E é esse negócio, você não vai ver perspectiva agora, aprendi. Próximo passo, anatomia. Próximo passo, não sei o quê. Você vai sempre continuar indo e voltando, é uma escada giratória que sempre vai subindo, certo? Então é muito disso. O que, que eu tô fazendo aqui? A minha preocupação com esse, com esse personagem aqui é tá... Tá, Guilherme, mas não tem elementos desse personagem que não vão estar tá seguindo essas linhas? Lógico! Como é que eu lido com eles? Você improvisa, mano. Se vira. <risos> eu quero puxar essas costas um pouquinho ainda mais pra frente. Acho que isso aqui favorece o gestual desse boneco. E, gente, olha o que a gente... Eu quero que vocês reparem nisso daqui, meu amigo. Eu quero que vocês reparem nisso daqui. É Exatamente essa relação aqui, ó. A relação entre os ombros, entre o topo da cabeça, entre as orelhas, entre a metade das costas, entre a cintura dele, entre a calça dele aqui, a bunda dele, a parte de trás, né? Essa parte daqui da armadura, onde é que vai estar tá essa outra? Vai ter que estar tá aqui, mano, pra seguir essa, essa relação os calcanharzinho dele, a outra parte dos calcanharzinho dele, os pés dele aqui mais pra frente, né, agora, fazendo essa volta aqui pra cá. É essa relação aqui, que a gente conversou meio que exaustivamente ontem, é, de madrugada lá no Discord, que eu queria dar de dica hoje aqui pra vocês, que acho que vira um videozinho legal pro YouTube. É, gente, dá um oi pro YouTube aí, vocês provavelmente estarão lá. Olha só, você pode falar oi, beijo mãe, abre Você tem algum recado pro YouTube? Você pode, você pode mandar. Agora, agora é só hora de brilhar, né? Nossa senhora, quantos... <risos> ai, ai. vamos, vamos refinar um pouquinho os contornos desse personagem antes da gente ir para nossa próxima dica. Eu acho que pode ser legal, hein? Vamos fazer isso. Vamos fazer aqui ó, o trapézio descendente, o músculo do ombro. Vamos fazer aqui o tríceps dele aqui, ó, a parte do cotovelo, o braço dele aqui. Pulsante, né? Eu tô achando que esse cachorro aqui tá com. tá com, né? Tá um pouco. um pouco pelado. Eu acho isso maravilhoso. Vamos fazer aqui um ombrinho. Um negócio, bracinho. Ah, esse tríceps aqui tá legal, hein, cara? Então aqui, ó, tá aqui outro ponto importante e interessante. São as elipses. Né? As elipses que vão tá dando a forma desses objetos mais cilíndricos. Então, é muito importante você tá prestando atenção nisso daí. Então aqui eu quero fazer a, a mãozinha dele mais do avessinho assim, né? A mão dele tá virada para dentro aqui, que nem tá no original. E olha que interessante, né, se essa espada tivesse alinhada mesmo com esse cenário, né? A gente tem, a gente tem guia dentro dessa perspectiva para fazer isso. Aqui para cima tem uma elevação, vamos fazer essa elevação aqui. Tem duas cordonas muito louca, né? Vindo para cá, vamos fazer elas aqui também. Blau, blau, blau, blau, blau E essa paradinha aqui, ó É, eu realmente tô confuso em como fazer esse pé De uma forma que não seja ofensiva aos verdadeiros desenhadores de furries aí, né? Porque vocês sabem que eu sou um, um mero entusiasta É mais ou menos isso que eu queria mesmo fazer aqui Só uma, uma exploração aqui em cima desse sentido E voltar a evidenciar que é sobre a relação, né? Qual que é a relação de alinhamento... Que você consegue ter com o personagem Do jeito que ele tá aqui A gente normalmente desenha boneco Por isso que desenhar o pé é muito complicado Às vezes quando a gente tá fazendo Complicado de colocar aí no chão O pé tá feio, mas ele tá no chão, certo? Eu acho que deu pra gente explicar Muito bem explicadinho Espero que vocês tenham gostado dessa... Rápida a explicação deve ter durado 47 minutos Eu tenho certeza Deve ter sido gigantesca Mas fica aqui uma proposta de exercício pra você Que acompanhou essa live Que é a mesma coisa que a gente, que eu passei pro, pro espeto Que é o que? Olha aqui ó É pegar agora esse boneco que você fez num ângulo E ir subindo e descendo essa linha do horizonte Tá vendo aqui que a câmera começa na altura da cabeça Vai pra ali debaixo da cintura Até a canela Aí meu amigo Aí eu quero ver porque aí você começa a ficar... É muito bom. Isso aqui que você assistiu foi uma live que aconteceu lá no meu canal, na Plataforma Roxa. Se você quiser conferir outros desenhos, processos completos de pintura digital e muitas dicas, procure canal Brush Rush por lá. Aproveita e clica no próximo vídeo aqui, tem muita coisa legal nesse canal. <risos> um abraço, deixa o like, se inscreve e até a próxima.